10 Truques Matadores de Como Pegar Mulher Muitos homens saem por aí, vão para barzinhos e baladas, com o único objetivo de pegar mulher, mas nem todos eles conseguem, pois não sabem ao certo como pegar mulher. Por incrível que pareça, pegar uma mulher não é algo tão fácil assim, e exige alguma técnica para se conseguir. Truque 1 Esqueça a timidez. Se você quer pegar mulher, então você não pode ser uma pessoa tímida, pois chegar nela vai exigir de você coragem e também criatividade para conseguir puxar um assunto que realmente seja interessante. Falar com alguém que você não conhece e nunca viu nada da vida não é muito simples, principalmente se você deixar a timidez falar por você. Então, esqueça a timidez. Truque 2. Jamais vá direto ao assunto, muitos caras já chegam perguntando se ela quer ficar com ele, alguns até mesmo chegam beijando, mas pular a paquera, o momento de conquistar, é algo que deve ser evitado. É importante observá-la e perceber se está receptiva a você, se está achando interessante e percebe a hora certa de agir e chegar junto. Truque 3 Tenha uma boa abordagem A abordagem é a primeira impressão, e quando você quer pegar mulher essa primeira impressão é muito importante, fora que precisa ser interessante para que ela preste atenção em você e você consiga uma chance. Portanto, é bom pensar um pouco antes no que você vai falar e como você vai chegar nela. Truque 4. Se a tem a linguagem corporal, a linguagem corporal é muito importante na hora de chegar em uma mulher, pois demonstra o um interesse e também consegue despertar interesse nela. Então, sempre olhe nos olhos da mulher, sempre sorria e toque suavemente nela algumas vezes, esses são alguns movimentos básicos da linguagem corporal para a conquista. Truque 5 Tenha atitude. Mulheres gostam de caras de atitude, caras seguros de si, então você deve sempre mostrar confiança, autoestima alta e tudo que faça de você um cara de atitude e certo de si. Mulheres adoram caras assim, demonstrar carência e desespero não está com nada. Truque 6. Seja inteligente ao longo da conversa, você deve tratar de assuntos inteligentes e demonstrar que você é um cara inteligente, mulheres gostam disso. Nenhuma mulher quer ficar com um cara que não saiba conversar sobre diversos assuntos e não tenha uma personalidade própria. Truque 7 Seja carismático demonstrar ser um cara carismático é extremamente importante, pois o carisma faz com que ela tenha empatia por você logo de cara, e nesse caso a primeira impressão é extremamente importante. Truque 8 Sempre preste atenção nela olhar para os lados e se distrair não é algo que uma mulher goste, então quando você estiver conversando com uma mulher, você deve sempre dar toda a atenção a ela, somente a ela. Preste atenção no que ela diz, mulheres percebem com facilidade quando você não está ouvindo e não gostam nem um pouco disso. Truque 9. Não desista fácil. Não é porque não deu certo com uma mulher, que quer dizer que não dará certo com a próxima. Então, se não deu certo, a fila anda e tente novamente, mulheres são diferentes entre si, se uma não gostou de você, outra pode gostar e assim por diante. Então, nada de se abater, mantenha a cabeça erguida e siga em frente. Truque 10. Aprimore sua técnica. Quando não está dando certo sua técnica de aproximação e de conquista é porque você está fazendo algo errado. Nessa hora, é importante parar para pensar e descobrir o que você pode mudar para melhorar sua técnica, cedo ou tarde você vai encontrar o jeito certo de pegar mulher, e para te ajudar mais ainda vou deixar na descrição do vídeo um treinamento que irá te ajudar a pegar qualquer mulher. Inscreva-se no canal e ative as notificações.